E hoje eu vou assistir mais um vídeo do Mil Kair que se chama Will Be Right Back. Se quer, é, Nós Já Voltamos, na, na tradução assim. É como se quando tem, uma, tem um programa e aí comercial, comercial porque deu alguma coisa errada. Então é tipo isso. E vamos pro vídeo. Aí ele tá andando ali, normal. Aí vai começar a descer em, em uma reta e aí vai. Cair de algum jeito Ah, caiu na lava É Não vai cair na lava Ah, só que eu tinha água e aí tem um monte de creeper É Deu ruim mesmo o ano com a Elytra Aí ela vai quebrar Só que eu acho que vai acontecer Eu acho que o barco vai quebrar porque. né, ele é, quebrou. Agora que eu, eu, era a única possibilidade que eu consegui atenção. Podia outras assim também. Aí tem o baby zumbi. Ou o zumbi bebê. Tem um monte de outros zumbis atrás dele. Tá aguardando aí as coisas que achou. E aí tem um Cripple Na can... Atrás É... É, deu ruim mesmo Pegou a carne Aí põe ali pra... Era um Shurek É, ele mesmo Viu ali a água, vai pular, e não pulou certo, ela vai cair na areia ali, que tem ali na cantinho, perto da água. Deu muito um correntinho mesmo, né? Aí é uma ovelha rosa. Nossa, é muito raro deste uma ovelha rosa. Só <risos> que é do... acho que é do Herobrine, né? Porque tem dois... o um olho todo branco. lá no deserto colocou pedra no chão não sei por quê. e aí vai nossa, e aí não tinha Ele caiu porque tinha uma ravina ali e a areia tava flutuando e esse foi o vídeo né, do, dele o, o vídeo tá aparecendo em algum lugar aí na tela e tá, tá aparecendo aí na tela para vocês assistirem Olá, deixa o like pra apoiar o trabalho dele, deixa aqui no vídeo também, pra apoiar o meu. E se inscrevam é, pra receber no, e ativar as notificações pra, pra ver quando que eu posto o vídeo, que é toda segunda, quarta e sexta. E até o próximo, tchau!